Eu sou reumatologista, professor na, na Faculdade de Medicina, neste momento sou diretor da Faculdade de Medicina e a, a minha memória do ensino médico a, está marcada por duas omissões de treino. A primeira omissão, na altura não tinha a, a noção da, da importância, relaciona-se com a biostatística. A nossa formação na altura era muito escassa a, e seria necessário, claramente, ter estudado por outras fontes Uh, teria necessariamente que ter, logo após uh, terminar a licenciatura, uh, efetuado cursos mais estruturados de pós-graduação na biostatística. Isso é uma falha que se manteve ao longo da minha vida, que eu fui uh, tentando corrigir através da leitura, através de cursos de formação, mas que não é equivalente a uma formação estruturada há muito tempo, uh, na altura da licenciatura, quando ficamos com mais consistência neste tipo de ensinamento o outro ponto é a utilização de línguas que não o português e o inglês, de facto de uma forma muito clara, as duas línguas para o um médico português mais importantes, é o domínio do português e o domínio do inglês, isso ninguém tem dúvida, a questão é que língua além dessa, e durante muitos anos foi aceito que o francês era uma opção interessante e foi isso que eu segui, mas neste momento arrependo-me é muito mais importante para um médico dominar também o espanhol, porque o espanhol corresponde a uma outra dimensão uh, da, da, da Europa, em parte, mas principalmente do mundo, uh, onde as pessoas se habituaram a falar quase exclusivamente espanhol e para comunicar ciência e comunicar medicina em alguns meios, se nós não dominarmos o espanhol, ficamos com algumas limitações. É muito desagradável fazer uma apresentação e termos a presença de tradução simultânea para espanhol, quando nós temos uma língua tão próxima, mas que se nós tentarmos falar português para espanhóis, ninguém percebe. E quando falamos inglês, infelizmente, em muitas áreas de Espanha e da América do Sul, não dominam. Portanto, o meu conselho é estudem bem biostatística, aprendam espanhol também, para além do português e do inglês.